Bênçãos disfarçadas. Vamos complementar com esse outro tarô. E continuando... Creixes, você pode estar passando por sentimentos, situações das quais você deseja escapar, por não aguentar mais ou não ver benefícios em tais questões. E nem sempre depende de você sair dessas situações. Parece que quanto mais você quer fugir, mas você permanece nelas. Saiba que aí também contém bênçãos, só que disfarçadas. Você está passando por indecisão, alguns no relacionamento, outros pela falta dele, e são questões que te faz tentar Enxergar lá na frente, é como se você estivesse tentando olhar o futuro pelo buraco da fechadora buscando compreender o que você não consegue agora. Porque existem dois caminhos, você quer se movimentar, mas ao mesmo tempo permanece nessa situação. E é o momento de sair de cena um pouco para enxergar essa situação como se estivesse de fora. De modo que haja clareza e você consiga ter um foco efetivo, atingindo a realização esperada. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. A aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo e o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Que é como falamos na leitura, sair um pouco de cena, relaxar a mente para conseguir tomar a melhor decisão, mas isso envolve se aceitar de modo completo, eliminando culpas, cobranças e julgamentos, tá bom? Gratidão!